Saindo agora aqui da Dafra, depois de um test drive com a Nex, não Com a Rodwin, Moto Fabiano vai comprar, <risos> prendeu o capacete. Eles pedem pra entrar nessa rua No test Drive Só que essa rua, velho, porra toda fodida da terminal da França, entrar na rua da Suécia, Ia, vamos sair de pé desse cara, pegar o acesso ao túnel Américo Simax. é perigosa é que dá esperto nela não pode vacilar agora é um é um choquezinho agora tá até melhor tá mais iluminado mas antes que tava bastante escuro e você quando sai uma claridade enorme entra em um túnel é horrível sua retina não está preparada para essa porrada. A gente está muito lento, né? Redução. Nazaré, bairro de Nazaré, lembro de minha infância, estudei aqui no colégio estadual Severino Vieira, estudei na escola Severino Vieira e no colégio Severino Vieira, que fica logo ao lado. Eu o ônibus, descia nesse ponto aqui, ponto do vale Nazaré, atravessava o viaduto e é pro colégio. Pegar é o monocono não precisa pegar a monocono? Arena Fonte Nova! Olha só como tá bonita, bonita. Seu é Dique, Dique do Tororó. Eu quero agradecer a vocês, os inscritos também aos que assistem de veneta Faça assim ver um vídeo nosso muito obrigado a vocês E comentar um pouquinho mais né da DAFRA gostei da moto Eu acho que aquela moto tá mexida Para quem pilota para o test drive Ficar super empolgado Porque cara a moto 12.000, não corta o giro e para quem quem está vendo os vídeos que eu fiz com a, com a outra Nex sabe que a desgraça da minha vida é aquela ela Nex cortando giro com 9.500 na sexta marcha, não é marcha não, com é qualquer marcha, com é qualquer marcha. É marcha. Roswing tem parece que tem mais torque embora tem uma puxada mais suave o percurso não deu pra ver bem o jogo dela mas creio que seja parecido creio que seja parecido com com Jogo da Nex, que é a mesma moto só que uma carenada e outra não. A diferença é que ela é dessas carenadas que o farol a frente não acompanha a direção, então vai fazer uma curva. Você vira a direção, mas. Mas não vem tudo junto. Frenagem boa. Se bem que isso também é tudo questão de regulagem, né? O freio dela estava bem alto. Você dava um, um, um toque bem leve. E aí ela já, já começava a, a tocar. A embreagem é bem recuada, a postura de pilotagem é esportiva, o cara tem que inclinar um pouquinho. Não tem pra onde correr. Tem que empinar o bumbum. Opa. Tem que dar uma empinadinha. Escape original, né? silencioso, sem muita presepada, o que mais, painel simples, pequenininho. poderia ser maior, não poderia ter mais coisas, mas isso é, isso é de mesmo, a gente não vai ficar reparando painel. Galerinha, se vocês estiverem reparando assim, a porra, eu tô andando mais, mais recalcado. Tá devagar, você tá lento. Tô com garupa. Futuro comprador de uma Rodwin tá aqui comigo. Nosso colega Fabiano Pinto. Hugo Chaveirinho. Parceiro do... Do Rafael também acompanha nossos vídeos eu fiz merda, eu fiz merda eu fiz merda, eu fiz merda e aí pai? não, chega, chega de fazer merda deixa ele embora agora dá espaço porque que eu fiz merda ali? eu passei a sprint e joguei na frente Vai que é Sprinter, dá uma arrancada e não consegue parar. Atenção, a fechada. Agora, jogo igual a Tuísse, ninguém tem, não, velho. Um boa, Não, oh, morre mais. O okay. corretado. Oh, o Palmas pra ele. Ele faz isso porque ela faz. Moto vai? na Lera do Rio Vermelho, puta que pariu, tinha demora Corre por que meu jovem, esse negócio não vai abrir agora não? Dá tá tempo de contar uma piada Não, essa aqui, essa aqui, eu, vi ontem, essa aqui eu vi ontem, não, tem, tem quase cinco dias que eu vi O cara vai no médico né, o Médico, opa, que bom lhe encontrar, queria falar com você tenho duas notícias pra você, tem uma boa e tem uma ruim. O cara, pô, doutor, qual é a boa? Bom, você ainda tem 24 horas de vida. E é ruim? É, eu tentei te ligar ontem, né? Você não atendeu? Oi! Que... Oi! Oi! Oi! Desgraça! é isso aí, rapaz? Como é, rapaz? Rapaz! Que desgraça aquela ali, Porra, oh, tá filmando mesmo pra ver essas Porra! É, velho! Um carro puxando a moto na corda! Minha piada perdeu, Tem Minha piada é de criança! Que viagem, véio. Deve ser meio tenso ficar só tomando só alavanco, porque a corda não tensiona. Deve ser difícil manter a tensão ali. É... aí o seu quartel, quartel de Amaralina, É quem que se apresentar, o menininho fez a idade, 18 aninhos, a se apresentar no quartel bonito. Boa merda aqui, esse tudo cortando. Ah tá. Bom, galerinha, é isso aí. Este zona de volta. Com toda a sua Ligueira. Eita A gente foi lá Viu a dafra Tudo ok Vamos parar agora aqui no que foi botar um caldo de cana que seja. XTZ. XTZ, XTZ quer beber caldo de cana Caldo de cana Então um abraço galerinha Até a próxima Tchau, tchau